Olá, vamos viver bem a quaresma? Faça este propósito vivendo a sugestão de prática espiritual para hoje. Animar alguém que esteja triste. Compartilhe com seus amigos e também os seus familiares e tenha uma santa quaresma. Deus te abençoe.